O Minuto do Sucesso, com Márcio Miranda. Essa é a Scotland Yard. A polícia mais famosa do mundo é a polícia aqui de Londres. Mas por que ela é tão famosa? Porque ela não usa a força bruta. Os policiais, eles não andam inclusive armados. Eles usam a dedução. Para isso, eles precisam de informação. Antes da força, eles usam a inteligência. Você como negociador, como vendedor, vendedora, Faça a mesma coisa, faça como Sherlock Holmes, que é o grande ídolo aqui da Scotland Yard. Faça perguntas, daí você para, pensa que nem o Sherlock Holmes com o cachimbo dele e fala, elementar meu caro Watson, faça em cima de deduções. Quando você tem informação, você pode deduzir, assumir aquilo que o cliente precisa e oferecer a melhor solução, o melhor produto para ele. Se você quer ser um vendedor diferenciado, não fale muito, ouça mais.